cabra? Mesmo são as melhores? Sim, a doce querida criança humana adotada. amigos animais que alguém poderia pedir e qualquer um que os machucassem seria o um pior tipo de pessoa na história. Você é tão fofa, queria te chamar de... Elizabeth.